Caramba! Foi mal, foi mal! Querer, querendo! Nossa senhora! Vamos embora! Dá nada! Essa mina tá desaguentada de sangue! Daqui a pouco eu corri! Oh merda! Eu dá a mãe. Uh. Socorro. Ai ai ai ai. Isso aí sai, lá da mãe, sai. Ah, bosta, mano. Ah, que merda, mano. Esse bicho é mó rápido. Ele me salva Ah, porra Bastão, um clone aqui Aí, valeu Corre Aí bicho lá atrás. Deixa eu até também. Verdade, esse maluco que já era. Vambora. Deixa explodir não, porra. Hehehe. <risos> Não veio o curso no Senai não. Aprende o dedo ali no meio de já era. Ixi, pegou outro lá. Caiu. Boa. Oh, Lost Apertei antes. <risos> Verdade, verdade, verdade. Aí. Caramba, cadê esse maluco? O cara escapou, hein? Deu bom. Chovendo. Não, que deixa rastro Cadê, cadê, cadê? <risos> não acho esse motor, pô? Corri aqui, não dá nada. Não, porra, deu. Ah, merda, cheguei a armadilha aqui. Errou Oh, bosta. <risos> Corri na direção do bicho. Ah, merda. Ah, só eu morro nessa bosta. Antes de é armadíssimo, esse moço é um apelão. <risos> a da mãe. Ah, vou morrer mó rapidão agora. Uh. Ah, vou morrer. Oi, uuuuh! Ah! Que merda, mano! Nossa, pilão!